Vamos primeiro aqui, vamos ensaiar. Braços braço abaixo da linha dos ombros. Aí, não precisa ser grande, só um pouquinho para não ficar bem na linha. Só um pouquinho abaixo. Por quê? A escápula tem um ângulo de mais ou menos 30 graus. Por então isso que é a segunda posição do balé, por exemplo, é esse aqui. Um pouquinho abaixo e um pouquinho à frente para acompanhar o poder ajudar a encerrar o tipo, bomboide toda aquela musculatura das costas que são pontos de equilíbrio junto com o centro do corpo tá? então por isso abaixo um, calcanhares na linha dos riscos aí a gente vai pensar o seguinte uh, pensa nesses dois ossinhos aqui do... O, superosidade Julia Cantor-Supre aqui ó isso, aqueles que a Gisele Vinti mostra bem é isso a gente vai pensar que Uh, Faça um exercício só de pensar que eles se juntam. Faça força para juntar. Faça força para juntar. Naturalmente os joelhos se juntam. Sem encostar. Pense só em juntar os dois. E solta. E pense em juntar os ossinhos de novo. Isso sustentando, isso sustentando, tá? Essa, essa qualidade de movimento que tá, tá seguro, não necessariamente para juntar os joelhos, mas ali tá seguro. E aí vai fazer a queda de joelho pro lado e soltar. Pode ser pro lado esquerdo primeiro, pro lado esquerdo primeiro. Isso. Agora para voltar é como se a lombar tivesse empurrando alguma coisa, sem fazer força nas pernas. Se fizer força nas pernas não tá certo. Existe sim na dança contemporânea o um certo e o um errado, às vezes. Às vezes, não, mas se botar num tudão que não existe o certo e errado não é verdade, tá? Existe um caminho por, de, por onde determinadas coisas passam. Então, diga aí. Não é basilar. Não é, não é, é sustentar e solta. Vai lá, queda de joelho. aí. Primeira coisa, vai ativar aqui para voltar sem fazer força nas pernas. Vai, sem fazer força nas pernas. ai agora sim. O que, que aconteceu com o teu pescoço? Faz força O uhum. que, que acontece quando a gente faz força no pescoço? A gente empurra as, ah, essa pontinha aqui para baixo e levemente pressiona o chão. Faz a queda de joelho e volta lá. Sem fazer força nas pernas e fazendo isso. vai concentrar tudo no motor aí aí libera e aí quando for fazer o coche a gente vai passar pela queda de joelhos na ida e na volta vamos lá queda de joelho e coche direto foi Uf. e volta aí tudo isso pela força de centro isso é a força de centro. Baixa um pouquinho mais o braço, eu vou perguntar 20 vezes o nome de vocês. Né? Juliana. Juliana, um pouquinho abaixo. Aí, aí. Certo? Vamos fazer uma vez e aí vamos entender toda essa, toda essa história da força de centro. <risos> vocês viram que tudo passa por aqui, né? Sempre um pouquinho, vamos lembrar a sequência. É, essa história, por isso que eu faço questão da a gente ter um tempo um estendido aqui, pra gente se colocar mesmo nesse lugar de estudo. Porque colocar aqui a sequência, né, Cosh. Aí vai Cosh, Cloche, Cloche. Aí com a população da pessoa dançada. Aí vem, aí. E aí sai, não sabe onde é que tá. Sai suave e vazio. Então vamos entender por onde passam as coisas pra gente realmente usar a força de ceiam para depois a gente poder subir por ela isso firme, porque é funcional mesmo, tá, vamos lá, uh, queda de joelho, quatro, quatro cloches, quatro com braço, e ele vai e volta, não é uma coisa assim, ele vai e volta, e depois de lado, dois, três, voltou e depois esticado, só contração e voltou, vamos fazer uma vez e aí a gente com quatro, tudo. Começando para a esquerda Queda de joelho para o lado esquerdo